Ei, ei, ei, você é professor de matemática e está escolhendo um vídeo para sua próxima aula? Espera um minutinho que a gente precisa pedir a sua ajuda. Olá, eu sou a Rita, eu estou aqui com o Léo. E a gente participou da equipe que produziu os recursos do Matemática Multimídia. Se algum dia você deixou o vídeo rolar até o final, ou se você leu aquela última página do experimento, você já deve ter visto o nosso nome lá. Uhum. Mas não é para falar da gente que a gente está aqui hoje. A coleção Matemática Multimídia está completando 10 anos é, e a gente sabe que ela tem sido muito, muito usada Brasil afora. Só que a gente gostaria muito de entender como que ela tem sido usada dentro de sala de aula por professores de matemática. Para isso, a gente criou um questionário que é super rápido de responder. O link do questionário está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então o nosso favor que a gente quer pedir hoje é para você entrar no link e responder esse questionário. Isso vai ajudar a gente a criar iniciativas para que mais professores consigam usar os recursos em sala de aula. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. E até mais. Até mais, professores. Tchau, tchau.